Circundada de montes azuis, quero viver para sempre Altaneira Sobre o palio bendito da cruz Alô Coca! Se eu tô feliz? Claro que eu tô feliz! Primeiro que eu tô cantando o mais importante hino do Brasil, que é o hino da minha terra a serraria. De Eudesia Vieira, grande professora, segundo que eu estava aqui preenchendo, estou preenchendo aqui os números da Mega Sena e é a última vez que você fala comigo que eu vou ficar rico, depois de eu ficar rico eu não quero conversa com ninguém, depois que eu ficar rico Tchau, meu nome é Tchau, eu vou ficar rico Mas diga aí, Cocada, daqui a pouco eu vou dar os seis números da Mega Sena aqui, quem sabe alguém acerta aí, né? Diga aí, Cocada, tá triste, tu tá triste, é? Né? Foi que houve? Demitiram duas primas tuas? Por quê? Porque não foram fazer a campanha de rua dos candidatos? Não. Deixe de brincadeira. Demitiram as suas primas porque elas têm uma função pública de confiança e se recusaram a pegar as bandeirinhas dos candidatos na rua. <risos> Paraíba maravilhosa! demitir as bichinhas, foi tão desempregado, é? E tem isso, é? Quer dizer que aquele povo que tá na rua, não são todos, né? Mas uma grande maioria, tá tudo na folha, no, no chamado excepcional é, servi do serviço público, como é que chama mesmo aquele negócio? Por necessidade, não sei o que, excepcional, né? Aí bota o cabo lá, quando chega na campanha, toma a bandeirinha, vá pular, vá pinotar pelo candidato. Cara, demitiram as duas primas. tu E agora? Não, Bom, veja bem. Suas primas rezem, porque se eu tirar sozinho na mega-sena, aí elas estarão empregadas imediatamente. Agora, quem foi que demitiu? Qual foi o lado? Não, deixa de... Uma do lado, outra do outro foi... Família esperta, tem uma prima de um lado e uma prima do outro, é. Né? Aí as bichinhas com vergonha, tudo metido a, a muita coisa, né? Não quer, não quis hipnotar com a bandeirinha, levar o cartão vermelho. Mas ah, rapaz, mas eu, eu acho que eles soubessem que que são que eram que são suas primas, não teriam feito. Isso. Pois é, olha, Cocada. O seguinte, viu? Vou lhe dar os números aqui que eu tô jogando, olha. 01, aliás, 11, 33, 55, 27, 47 e 38. Vou jogar esses números, viu? Se eu acertar na Mega Sena só, suas primas estarão empregadas. E me diga uma coisa, são reboculosinhas, bichinhas, são? Ah! Meu filho, tava tá segunda-feira, eu tô empregado, viu? Meu nome é Tchau. Valeu! Rapaz, demitido as pobrezinhas das primas de coca Não foram... Essa é essa história. Você tem um cargozinho lá, né? Agora, quando chega na campanha, se você não for o Cancão -pia. é difícil.